Ah, você vai falando de Play, PlayStation 5? Deixa eu contar uma coisa. Eu é, contei eu tenho o na... 5 aqui, ó. É, eu, eu, eu tenho um Play5. E aí, cara, semana passada, o é peguei o, um pastelzinho lá. Aí a minha, a minha filha, agora aquele é pastelzinho de vento, sabe? Pastelzinho de, que não tem nada e recheio. E elas estavam é é comendo né? Você manda economiza, né? O cara só manda massa aí, né? É, então.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 Estou isso morrendo, é eu, mas preciso te dizer uma coisa. Olha esta foto de 70 anos atrás. Por isso que você não vai ganhar a herança, vai tudo pra sua irmã. Ah, é. Quase morri, velho. Imagina, você é louco, velho. Quase morri, assim cara. Eu. Eu o pastel da menina. Pegava fiquei lá Pegava um você... tirando o pastel até de toda lá. Do... Nossa, mano. Viu? Quer ter filho? Você quer ter filho? Aí, no copo Play cinco. É isso aí, Ou, não né? comprei é Ou... Né? É Use camisinha. É, sempre com dicas boas. Dicas úteis, dicas do tio Elcio. Use camisinha. <risos> Como é que é tio